Hey, censuradas! Hoje eu tô aqui nesse cenário lindo então dar um passeio e aproveitar para gravar um vídeo pra vocês e contar como que foi todo esse processo de intercâmbio o que, é que aconteceu, como é que eu vim parar aqui intercâmbio é esse que eu tô fazendo então fica comigo até o final porque eu acho que é uma ótima dica para vocês que têm vontade de fazer intercâmbio esse intercâmbio é um dos mais baratos que existem então, bom, eu espero que vocês gostem vamos lá <música> Deixa eu tirar esse óculos aqui pra ver vocês melhor, né? Bom, gente, botei aqui com o fone. O fone pra ver se fica um pouco melhor, o áudio. É, bom, como que eu vim parar aqui? Gente, meu Deus. <risos> Nem eu sei. É, bom, brincadeiras à parte. Eu já queria fazer intercâmbio há muito tempo. Há muitos anos, há tipo uns 15 anos. E eu sempre tinha muito medo, muito medo mesmo de, de vir. às vezes eu ia, olhava todo o intercâmbio, organizava tudo, chegava na hora tipo claro, antes de comprar as coisas, né, eu não não, não quero mais, tô com medo, é, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar muito sozinha, sabe? Eu gosto de estar na presença das pessoas que eu, que eu amo, eu gosto de compartilhar as coisas, então, assim, é, sempre achei muito difícil estar tá longe das pessoas que eu gosto. E, enfim, o tempo foi passando e esse desejo foi aumentando e o meu medo continuou até que eu foi chegando num ponto que pra mim não, não dava mais pra não fazer, sabe? Durante a pandemia eu senti uma coisa assim muito forte de que eu tinha que vir, tinha que fazer intercâmbio, e de uma vez por todas. E é, eu acho que todo mundo teve assim uma grande sacada na pandemia ou, ou sentiu alguma coisa muito forte em relação a alguma coisa que mudou tudo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Acho que no final de 2020 eu comecei a, a sentir isso muito forte, de que eu tinha que vir, tinha que encarar meus medos. E aí eu comecei a trabalhar minha cabeça para isso. Eu posso talvez fazer um vídeo mais específico sobre essa questão do medo, porque algumas pessoas já me perguntaram lá no Instagram até como que eu fiz para conseguir vir, porque as pessoas tinham muito medo. Eu tenho muito medo ainda, gente. Eu tenho ainda, mas... A minha, o meu desejo era maior, sabe? Foram 15 anos com esse desejo, mais de 15 anos, então acabou ficando maior do que o medo. Mas eu fiz algumas coisas, sim, para melhorar esse medo. É, uma delas foi terapia, a, a outra delas foi ter um sistema de apoio né, muito, muito forte das pessoas que eu amo, mas enfim, esse não é o, o, o assunto desse vídeo. A questão é que no final de 2020 para 2021 eu tive esse sentimento muito forte <coughs> e decidi, coloquei na minha cabeça de que eu iria fazer o intercâmbio o mais rápido possível e aí comecei a olhar assim mais certo, sabe a focar mais, a pesquisar, a estudar, a pensar o que é que eu queria, porque eu acho que isso é o mais importante antes de você, de você vir para o intercâmbio, o que é que você quer com esse intercâmbio. E enfim, fui dando esses pequenos passos até que no final de, do meio para o final de 2021, eu falei: tipo, não, eu coloquei um prazo. Eu falei: eu quero, até março de 2022, eu quero estar fazendo um intercâmbio. Eu não aguento mais esperar, eu tenho que me organizar para ir, até porque a gente se auto-sabota, né? Então, eu coloquei esse prazo meio que para parar de me auto-sabotar. E deu muito certo. É, eu sei que inconscientemente eu estava com, com isso na minha cabeça e eu fiz funcionar, sabe? No final de 2020 ou 2021, não lembro, eu fiz um perfil no WorldPackers que é um, uma plataforma de voluntariado E para fazer o perfil é gratuito, você pode olhar as vagas gratuitamente Enfim, navegar pelo site gratuitamente Mas eu nunca tinha feito o perfil pago, que é o que você faz para conseguir realmente se inscrever nas vagas como eu não estava com coragem ainda, eu só fiz, dei uma olhada, preenchi é, as minhas, os meus dados, falei um pouco sobre mim, coloquei fotos, enfim. E aí, em janeiro de 2021, durante as férias, eu é, finalmente decidi é, dar o start, sabe? Eu falei, não, eu vou me escrever, começar a me inscrever para as vagas. E aí eu achei uma vaga que eu já estava olhando há um tempo, que eu achei incrível, Amei, nem era, na verdade, o intercâmbio que eu tava pensando, porque eu não tinha muito assim Ah, eu quero ir para esse intercâmbio específico é, Em tal lugar específico, desse jeito específico, eu estava muito aberta, sabe, eu estava com muita flexibilidade na minha cabeça Então, pra mim, a única coisa que importava era ir para um país que fosse na Europa porque, Que fizesse parte da União Europeia, porque eu tenho a cidadania, então isso me facilitaria muito, as burocracias E que falasse francês ou italiano, porque eram idiomas que eu estava aprendendo durante a pandemia. Então, o meu foco era realmente procurar uma fluência nesses idiomas. que eu ainda sou meio iniciante, meio <risos> iniciante ali para o intermediário. Então, é, eu só queria isso. Era a única coisa que, que para mim importava. E aí eu comecei a olhar várias vagas em vários países diferentes. E aí eu vi essa vaga aqui que eu tô e eu achei... Incrível o lugar, fiquei apaixonada, queria muito conhecer é, Então eu me inscrevi para essa vaga Olhei algumas outras, mas é, já estava tarde Então eu falei, não, deixa eu me inscrever para essa primeiro E depois disso, eu amanhã eu me inscrevo para outras Só que assim, quando eu fui me inscrever para essa Eu percebi que você tinha que fazer o perfil pago para se inscrever E aí eu fiz o perfil pago e antes de se inscrever, você tem que fazer um curso. E aí eu fiz esse curso no mesmo dia e me inscrevi. assim, tudo no mesmo dia. Paguei, fiz o curso, me inscrevi. E fui dormir, porque eu estava muito tarde. E quando eu me inscrevi, tinha assim na vaga. É, recomendamos que você se inscreva para outras vagas, porque essa vaga é muito difícil, é, é muito concorrida e provavelmente você não vai receber resposta tão cedo e você pode receber uma resposta negativa. Aí eu fiquei meio assim, mas falei, ah. Amanhã eu dou conta disso. Beleza, fui dormir, quando eu acordei no outro dia, 7 da manhã já estava a minha resposta positiva para essa vaga. Então eu fiquei desacreditada, porque era uma vaga super concorrida, super difícil, e no dia seguinte eu já tinha a vaga, eu já tinha conseguido a vaga. E aí eu fiquei tipo assim super eufórica, fiquei felizona, é, no mesmo dia eu já recebi uma mensagem da anfitriã, dizendo que queria fazer uma entrevista comigo, a gente marcou a entrevista, já fez, tudo no mesmo dia, gente. Ela já me aceitou e eu tô aqui. É, acho que eu fiz isso, foi no meio de janeiro. É, pouco mais de um mês depois eu já tive que viajar pra, pra Europa, porque eu precisava fazer quarentena, já que eu tava vindo do Brasil e a Itália tava com restrições muito... Rígidas por conta da pandemia, era um dos quatro países aqui que estão com as maiores restrições. Então, eu precisei entrar na Europa, passar, é, fazer uma quarentena primeiro na Europa e em seguida eu vim pra cá. Eu cheguei aqui em março, no início de março. Então, assim, eu tive um tempo recorde para conseguir preparar tudo, todas as burocracias e, e minha mala, e minha vida, mudar tudo e vir. Então, foi, foi muito louco tudo o que aconteceu, mas eu estou muito feliz, é uma experiência que eu queria muito estar vivendo e é que cada dia eu descubro uma coisa nova Eu já aprendi muito, realmente é, muda a sua vida porque é todo um contexto novo, São, por exemplo no meu, no meu trabalho tem quando eu cheguei aqui tinham cinco voluntariados junto comigo, é, uma das meninas era do, da Argélia, o outro é, cara da Argentina, tem outro do México, é, Colômbia, então assim, a gente de todo lugar, depois eu recebi um colega de quarto, ela é da Dinamarca, agora já tem outro cara que é da, da Finlândia, então assim, cada um de um lugar, cada um falando um idioma, cada um com uma cultura diferente, com costumes diferentes, e ainda tem a, a anfitriã, a mãe dela, enfim, outras pessoas aqui que a gente convive, italianas, né? Não só assim no país, mas assim, é, dentro de casa mesmo, no trabalho. Então é, é muita coisa que a gente aprende, né? E essa é a minha primeira experiência de World Packers. Tem gente aqui que já, tá, já fez várias experiências, tem gente que também está na primeira, então é muita, muita coisa que a gente passa, muita coisa que a gente aprende. E eu ainda estou só no começo, né gente? Não tenho nenhum mês aqui ainda. Eu estou na terceira semana e tenho muito para ver e vou contando para vocês, mostrando tudo para vocês e vou contar mais também sobre o voluntariado. Acho que esse vídeo vai para vocês sem edição mesmo porque é isso, é vida real. E os outros vídeos também eu já estou fazendo editados, de blogs então acho que esse aqui vai assim mesmo para vocês e no próximo vídeo eu vou contar para vocês como é todo o processo de Worldpackers, vou falar mais sobre documentos, sobre, enfim, burocracias e o que, é que você precisa para se inscrever nas vagas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, deixem nos comentários ou me falem lá no Instagram. Eu sempre boto caixinha de pergunta. O que mais vocês querem ver sobre intercâmbio? Quais são suas dúvidas? Enfim, pode perguntar tudo. E é isso. Um beijão. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Para me ajudar a engajar ao YouTube ver que vocês estão gostando e mandar para outras pessoas, tá? É, os, o foco do canal agora tá, tá com muito, muita coisa de intercâmbio, então isso exige também que outro público venha, além do que já tá aqui, porque eu também vou falar, vou continuar falando sobre é, dicas LGBTs, mas como eu tô vivendo isso, eu achei legal compartilhar com vocês. Então é isso, curtam, comentem bastante, se não tiver nada que comentar, coloca um emoji ou qualquer coisa, coloca aí seu arroba, vai que as pessoas aqui gostam começam a te seguir. É... E compartilhem muito esse vídeo, tá bom? E se compartilharem no Instagram, me marquem também que eu vou é, repostar. Beijão e até o próximo vídeo.